Olá todo mundo! Eu sou a Isa e depois de quase um mês, nós estamos de volta com Repopulando Uma Cidade com apenas um sino desses Sims 3. um mês, gente. Por quê? Porque o último episódio postado não chegou nem a 200 visualizações. Normalmente, eu espero chegar a 200 visualizações para eu poder gravar o próximo vídeo. Porque, assim, o The Sims é um vídeo meio complicado de gravar. Ele dá bastante trabalho pra gravar e pra editar. Então, eu espero, assim, chegar numa num, quantidade legal de visualizações pra eu dar continuidade, porque daí eu sei que tem bastante gente acompanhando. Mas, como ele não chegou, eu fiquei meio assim... Mas eu gosto muito dessa série, eu vou lutar por ela, então esse episódio ele tá saindo assim meio que quebrando as minhas próprias ordens, vamos dizer. Então eu vou tentar diminuir a frequência desses The Sims 3, que antes era semana assim, semana não, agora vai ser a cada três semanas. Como vocês sabem, no último episódio a gente teve várias promessas a serem cumpridas a... agora, né, hoje. Eu sempre deixo as suas praias do futuro. Gente, olha como a neve tá afunda... Ai, ela só morreu aqui, né? Agora, do nada. Normal, né? Não é uma festa se não morre alguém. A primeira coisa que a gente foi, prometeu foi que a gente ia dar a lâmpada com o Gênio para nossa filha. Ai, ela tá indo embora! Meu filho! Não! Bota o Gênio... Gente, o Gênio não quer vir a lâmpada. Pronto, o Gênio foi a lâmpada. Chama ela! Não, ela tá indo embora. Tudo bem, a gente vai lá visitar ela depois. A gente já vai lá. Não você, porque você tá velho. Vou mandar ela aí que ela não dorme, né? A Coraline. Então a Coraline vai lá visitar as irmãs dela. Olha, ela quer ser uma autora ilustre. Eu queria que ela fosse alguma coisa de coleção. Cadê o Donovan? Ah, tá dormindo. Não é isso, gente. Vocês lembram da daqui é? É da pira, de você entrar e sair na família, né? E começar a aparecer coisa. Eu tô falando, cara. Eu tô falando. As coisas, elas ficam parecendo do nada. Tá aqui com ela. Eu acho que não dá pra dar de presente. Ai, que droga. E agora? Cadê eu dar presente? Não tem. Não tem como dar. E agora? A gente vai ter que chitar Não, vou invocar o gênio aqui mesmo. Tá, e agora a gente muda pra ela? Acho que sim, né? Vamos mudar. Toda hora trocando de, de família. De dando hora a gente ganha os computadores. Isso não é cheat, gente. É o bug do jogo que faz surgir um computador pra galera, né? Cada uma. Bora lá. Bora pegar esse yeah. gênio. Quero ter feito tudo tudo a coisa nessa família. Eita, ele fez alguma magia ali. Vocês viram? Sumiu. E agora? Ele some. Ele desaparece. Ele desaparece, sabe? Não sei o que fazer. Porque eu preciso do gênio. Vamos ver se a gente pode comprar nosso próprio gênio. Não consegui pegar ele. Vou, vou comprar um pra mim. Ah, falta dois mil. Não, mas agora a gente vai dar um jeito. Relaxa. A gente tem que ver nossa mãe também. Porque ela tá grávida, né? Ai... Ai, ah, esqueci que era a Marcela, gente. Meu Deus. Ai, olha que legal o boneco de neve que ela fez. Que massa. Vou fazer uma coisa talvez um pouco extrema com a Joyce. Vamos ver se dá certo. Droga. Como eu faço pra, pra ela voltar a morar com os pais além de pedir pra voltar será? socorro não sei o que fazer eu quero que ela more com eles pra eu poder tanto cuidar da Anne quanto fazer com que ela fique com alguém né? nossa ela fez um gente do céu, essas pessoas são muito loucas como eu devolvo ela pra lá, gente, só casando com alguém não faz sentido. Quero voltar pra casa da minha mãe. Não sei, gente, calma. Eu só quero voltar ela pra casa da mãe dela, não vou chutar nem nada. Não pode chutar, mas pode usar as ferramentas do jogo, né? A Gente, tá no, sei lá, 20 quase 20 capítulo, a gente ainda tem a discussão do que é certo e errado. <risos> nesse desafio que eu falei que eu mesmo ia fazer minhas regras. Ai, ai. Dividir núcleo e família. Tá, eu vou enfiar ela lá. Tudo bem, eu só vou devolver ela. Não sei se eu vou ver com alguma quantia de dinheiro. Mas de qualquer jeito, toda quantia de dinheiro que tá circulando entre as duas famílias é nossa. Ai, paz no meu coração. Conseguimos. Tem cama suficiente, tem lugar pra todo mundo lá. Tá tudo certo. A Joyce foi, tipo, sumonada aqui, né, cara? Todo mundo quer um vaso de planta, gente. O que, é que você tá falando? Nossa. Ricardo tá vivo ainda, gente. Todo mundo quer comprar um vaso de planta, gente. Por quê? Vou comprar um vaso de planta porque toda a família decidiu o que é um vaso de planta. Vou botar bem aqui na entrada. Porque todo mundo quer, né? Invocamos o gênio. O que você tá cozinhando, mulher? Vai nascer. Ai, gente do céu. Devolve o gênio pra lâmpada. Devolve. Nossa, gente. Ela ficou, ficou gigante do nada. Eu fiquei um dia fora e acelerou tanto assim o tempo. Nossa, eu vou fazer isso das próximas, próximas vezes que demorar pra nascer alguém. Ai, que barrigão. Ninguém ajuda ela, ela tá sofrendo. Alguém tá comendo, o Dutch só tá limpando o fogão. Nasceu um menininho! O bebê nasceu com os traços só no leve solitário. Tá, a gente chegou, parou no Donovan com a letra D. Agora. Ah, não, a gente parou na L com a letra E. Eu tinha me esquecido. Com a L, filha da Bailey. Agora a letra F. Gente, que nome a gente vai dar pra ele? Felipe, eu gosto do nome Felipe. Ai, não veio gêmeos! Ou será que veio, mas como minha família tava lotada, porque eu sem querer lotei, ela não veio. Ai, que amor! Muita gente veio cuidar, né? Nossa, ela foi lá fora invocar o gênio. Gente, pelo menos um beijinho, assim, não vai rolar. Sai, mas... Cara, o Ricardo tá morando aqui. Então, ela é tão bonita. Como é que ele não quer ficar com ela? Ele é de câncer. Que legal. Quer que passar a noite aqui, gente? Ele mora, né? Vai tá embora, Ricardo. Você tá me atrapalhando. tá rolando. Tá rolando. Não, eu, eu vou falar bastante coisa no ouvido dele até ele querer ficar comigo, assim. Porque eu tenho, eu tenho muito medo, né, dela se decepcionar de novo. O que é isso? Ah, virou interesse romântico, entendeu? Virou interesse romântico, então vou dar o primeiro beijo. <risos> Deu certo! Gente, já vou fazer ter filho, entendeu? Que cara insuportável. Coraline, vem aqui dar dá um basta nisso. Não dá. Tem que devolver o gênio pra ela. Pronto, Joyce. Agora é seu, é, é seu. A Carolina é muito legal, eu gosto muito dela, gente, sério. Vamos lá, então. Vamos organizar essa família, né? Tá, tá difícil. Tá complexa essa família. Que isso? Sebastião gato. Quem é você, Sebastião? E o Ricardo não sai daqui, cara. Sério que ele foi me acordar? Não acredito. Eu foi tentar dormir na minha cama. Nossa, o Donovan tá muito esquecido no rolê. Donovan. Ah, ele é da escrita? Não sabia, mas ok. Agora é. O aniversário da Anne. Ah, não acredito que é aniversário da Anne hoje. Uau! Gente, tem até água. Nossa, o todo tá dinheiro. O guria só trouxe uns 3 mil. Isso é um estranho, mas não vou reclamar, não. Esqueci que eu tinha um filho. Vamos, gente, eu só quero que essa mulher engravide. Nossa, que fonte aqui é essa? O oh, louco invocou já recebendo flores. Eu quero fazer um pedido. Vida longa. Hum. Ressuscitar sim, miséria mundial. Mais desejos, libertar o gênio, fortunato, felicidade, família grande, beleza, amor. Eu não quero nenhum, não valeu. Vai, gente, vamos ficar junto. Não tem como ter um filho do... Não acredito que não tem como ter filho dele. Não dá pra ter filho, vou ter que libertar ele. Não acredito. E não cabe mais ninguém. Acho que é esse problema, gente. Não cabe mais ninguém no lote. Eu, sou... eu comi bola, na verdade, né? Porque é só eu fazer isso aqui. É só eu jogar ela pra lá de novo, entendeu? Vamos devolver ela aqui. Ai, ah, ele já cresceu. E a gente nunca mais viu eles. Ah, não. Ela é um bebê. Ixi, acho que eu buguei o jogo porque eu... Ah, o gênio não tava dentro da lâmpada. Ai, ah, eu fui muito burra, gente. Eu tinha que ter botado ele na lâmpada de novo. aí consegui. Uh! Reset sim, funcionou pela primeira vez, gente. Gente, eu libertei o gene da lâmpada e continuei com uma lâmpada. Acho que eu burlei o jogo um pouco. Deixa eu ver se dá pra fazer um pedido. Não, não dá. Tudo bem. Não tem problema. Porque a gente pode ficar juntos agora. Ele é estéreo? Ele não quer ficar comigo? Porque ele não foi libertado. E agora, gente, o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa errada, né? Vou tentar invocar outro gênio. Invoquei outro gênio. E agora? Acho que a gente não vai conseguir, gente. Eu tô muito triste que eu... Eu que fiz errado, entende? Eu deveria ter devolvido ele pra lâmpada. Aí voltado pra cá. Que a gente nunca vai casar. Já era pra ter parecido pra casar. É, gente. Perdemos o gêniozinho. Não sei o que fazer, gente. Não sei. Não sei, não sei. Não sei, eu... vai acabar assim hoje, porque eu acho que eu ferrei tudo, que eu não tinha que ser devolvido ele pra lâmpada Assim como eu fiz com ela, né? Não sei, gente, alguém me dá uma luz, o que, que eu faço? Alguém me ajuda? Não tenho ideia Ela precisa ter um filho ainda, alguma coisa, ela precisa dar continuidade, à linhagem. não sei fazer Alguém me ajuda Se ela tá com uma lâmpada nova, quem ficou com a lâmpada do outro gênio, ele tá preso no limbo Gente, eu não sei é isso, alguém me ajuda, por favor, alguém me ajuda e se inscreve no, no, no, fanal, no canal e deixa seu comentário me ajudando e é isso. Tchau!